Pick, pick um do Brawl Stars Novas skins Muito legais e você vai ganhar de graça Quer saber como você vai conseguir As novas skins do Brawl Stars De graça? Então se liga só Aqui no canal Bruno Clash ok E aí Clashers beleza? A Bruna Clash na área mais um vídeo pra vocês E galera, uma novidade muito legal Bom, começando o Sneak Peek aí falando pra vocês Sneak Peek 1 um... Hum, então tem mais Calma, calma, calma Bom, primeira coisa que eu vou falar pra vocês É sobre as skins, sim Teremos muitas skins novas, exclusivas E você vai ver que vai estar tá lindo demais Inclusive você já tá vendo né, uma delas Que é essa daí ó, essa que tá linda demais é o vírus 8-bit, tá linda demais bom, além de falar sobre as skins eu vou mostrar também a tela, nova tela dos Brawlers e também o valor de cada skin bom, primeira coisa que a gente vai fazer então é já entrar aqui ó no 8-bit e já dar uma olhada nessa nova tela de Brawlers, isso mesmo, aqui esse é o novo ambiente dos Brawlers e você vai ver aqui essa nova skin que tá maravilhosa bom ela vai estar ao preço, ao valor de 150 gemas Mas calma que você pode ganhar ela de graça Já falo sobre isso Bom, você vai ver aqui todas as mudanças que a gente teve Tá um estilo muito mais bonito, achei também A gente consegue dar até aquela viradinha também Tranquilão pra dar aquela olhada nessa skin mais de perto Tá realmente muito bonita a skin 8 vírus, é, 8 bit Ih cara, vírus 8 bit, é isso E aqui ao lado você vê aí a escolha do, das Star Powers, tranquilão Escolheu sua Star Power, tranquilo Você já tem essa imagem aqui desse quadrado com é, quadradinhos Como era muito antes atrás, né? Mas aqui a gente vê clicando aqui, aí sim você abre a tela com toda a descrição aí da, Dos detalhes da estatística do Brawler Como a vida, o ataque, a velocidade, também o que faz aí o super E é muito legal ver todos esses detalhes também tem ali o botão de testar, normalmente como a gente tem. E também os botões aí pra gente poder ir ao lado com o, o nosso brawler. Muito legal mesmo. Bom, esse foi o 8 vírus. O vírus 8-bit. Que você vai inclusive poder... Ganhar na faixa de graça, calma que eu já explico, bom, esse aqui, essa skin vai estar ao custo de 150 gemas Se você não ganhar do modo que eu falar pra você, bom, bora dar uma olhada então pro outro Brawler Outro Brawler que vem com uma nova skin, toda trabalhada e muito bonita, é a Bibi, a Bibi heróica Isso mesmo, a Bibi heróica, tá ali, o nome fica de lado, é muito louco, bem bonito mesmo, aqui você tem ali a Bibi heróica, você vai virando aqui ó, você consegue ver todos os detalhes da jaqueta, do cabelo, ali da, agora uma foi, uma espadona, não sei como, como vai ser Mas olha, os detalhes estão muito bonitos mesmo, a animação tá muito legal, essa aqui é a Bibi normal e essa aqui já é nova, a Bibi tá lindo demais, ela roda e tchá, joga, é muito louco, muito louco mesmo muito bacana. Essa é a Bibi. A Bibi Heróica vai estar tá ao custo também de 150 gemas. Mas você também vai poder ganhar a Bibi Heróica na faixa de graça. Bom, vamos dar uma olhada no outro Brawler e eu já falo sobre isso. Outro Brawler que ganhou aí uma skin. Tá muito linda. Eu não sei nem escolher qual é a mais bonita. É a Tara. A Tara Ninja. Tara Ninja ali já vem aí toda. Mística né, muito bonita ali Todos os detalhes da Tara Ninja Muito legal, gostei demais dela Esse rabo de cavalo tá muito legal também Todos os detalhes da Tara Ninja As cartas voando ao redor dela ali Tá bem bonita E ela é meio estilo street né Ela usa ali uma roupa bem street Muito louca, muito legal mesmo Bacana demais e ela estará ao custo de 80 gemas Mas você também vai poder ganhar de graça a Tara Ninja, mano Calma que eu já falo Bom, antes disso vamos ver aí mais dois, sim, dois Brawlers que tem novas skins Isso, a outra é a Piper, a Piper aí Piper Cupido, isso mesmo, a Piper Cupido vai custar aí 150 gemas e ela tá bem legal mesmo, esse topete dela formando um coração muito engraçado também, a Piper Cupido né, meio que na ideia do pouco celesteiro né, o pouco do amor né, que a gente fala, tá muito bonito também, aqui a nossa Piper tá bem legal com esse negócio no um cabelo muito bonita também, e ela vem aí ao valor, como eu disse, de 150 gemas. Bora lá então, agora a outra ficou linda demais. E aí a outra skin que vem também é a Nita Koala. Nita Koala, realmente ficou lindo demais, Koala maravilhoso, mano. Olha o Koala maravilhoso, lindo demais. Tá até com uma roupa verde e amarela podia ser uma Nita brasileira, mas é... é... é... é, é, é australiana, né? Verde e amarelo australiana também. Então, é a Nita Koala. Eu até acharia aí que seria muito legal se a Supercell fizesse alguma coisa de que quem comprasse essa skin específica, o dinheiro seria revertido aí para combate ao incêndio lá nas, nas florestas lá na Austrália. Acho que é uma ótima ideia. De repente aí, quem gostar, bota no Twitter. Quem sabe eles não fazem isso. Mas achei muito legal, muito bacana mesmo. Ó. Inclusive, o coalão ali, ó. Tá ali com o, o chapéuzão do bombeiro. Muito legal mesmo. Top demais. Gostei demais. Gostei demais. Ah, e ela tá com um cordãozinho com, com um... Como se fosse o globo, né? E mostrando a parte da Austrália. Muito legal mesmo. Gostei demais. Anitta... Koala, Nita Koala vem aí ao custo de 80 gemas 80 gemas pra você ter a Nita Koala Eu quero todos, mano, como faz? Não sei Mas, Nita Koala, 80 gemas Muito legal, mano Além deles, além dessas 5 skins que virá Também terá a skin do agente P. Hum... Bom Calma, calma que isso daí é pra outro Sneak Peek, calma Bom, agora a gente vai falar o seguinte galera Antes de falar como você vai ganhar esses skins Eu vou falar também algumas coisas que mudaram quanto a esporte, isso mesmo Vou selecionar aqui a Anitta Koala, deixar aqui a Anitta Koala aqui. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte o que acontece? Esports. A gente sabe aí que esportes, a gente teve aí essa qualificatória dentro do jogo. Tivemos algumas mudanças que vão vir implementadas para a próxima é, versão do esportes aí do Brawl Stars. Bom, mudanças que aconteceram. Não serão mais agora três derrotas. Você vai poder ter no máximo. 3, mas se você tiver 4 você cai fora, então você não vai mais perder com 3 você só sai do desafio quando conseguir, quando perder 4 vezes não mais 3 eles aumentaram uma. bom, outra mudança aí é o recurso procurando uma equipe né agora ele vai considerar o valor total de troféus que o jogador tem para equilibrar a equipe. para você que tem é, 17 mil troféus, não cai com um cara que tem 3 mil troféus. Então, eles vão equilibrar e achei isso muito legal e sensato. Outra coisa, eles corrigiram um erro que os jogadores podiam não conseguiam utilizar... A segunda Star Power, muita gente reclamou, eles corrigiram também. Outra novidade é que também eles não não vão mais deixar acontecer de jogar com brawlers iguais. Então, se eu tiver com uma Tara, não vai cair num time que um cara também tá com uma Tara. Então, eles vão diferenciar isso daí para não cair times com dois Leon ou dois brawlers muito quebrados aí para não ficar tão complicado. Bom, também tivemos mudança no no caminho dos troféus, né? A gente tem as mudanças no caminho dos troféus também que eles implementaram, colocaram é, mega caixas também. Então, as mudanças também aconteceram e também temos aí a nova tela de aprimor de de Brawlers, né, que eu falei para vocês, a nova tela de Brawlers que é essa daqui com os detalhes todos modificados. Bom, você esperou até agora para poder ver e saber como faz para você poder conseguir é, ganhar os, os no as novas skins E de repente se você não tiver o Brawler Você vai conseguir o Brawler Então ganhar o Brawler com as novas skins Bom, antes disso eu quero falar pra vocês Pra vocês apoiarem Bruno Clash na loja Se você não apoia ainda Tá aqui embaixo o, o nome Que você vai colocar o código É Bruno Clash, põe tudo no minúsculo Apoia, porque é o seguinte Eu vou dar Apoia porque é o seguinte, eu vou dar as novas skins do Brawl Stars Pra quem apoiar na loja e comprar alguma coisa na loja usando o, o código BRUNOCLASH Então copia, grava na tela, grava a tela do jogo Comprando alguma coisa, comprando uma outra skin Comprando é, gemas Comprando alguma coisa Manda pro meu Twitter ou pro meu Instagram Tá passando aqui embaixo também, tem aqui embaixo o, o Instagram e o Twitter Todo o Facebook, tudo certinho Manda pra mim o vídeo e eu vou sortear Todo mundo que mandar vídeos comprando efetivamente Com o código Bruno Clash Eu vou sortear as novas skins Pra vocês E vai ser muito legal, manda pra mim Nessas redes sociais que você vai participar do sorteio e pode ganhar Bom, além de isso, além dessa chance de também ganhar, você vai concorrer fazendo o que? Bom, domingo, domingo dia 26 de janeiro, nós vamos fazer uma live aqui no youtube, uma live bem curta, então não pode vacilar Se eu sou você ó, já deixa, se inscreva agora aqui no canal, deixa ativado o sininho porque vai ser uma live bem curta, onde eu vou dar para vocês Três skins. Três skins pra vocês. Sim, eu vou dar três skins pra vocês: a skin do Virus 8-bit, a skin da Tara Ninja. E também a skin da Bibi Heroica. eu vou dar essas três skins na live. Então vai na live. Manda ali seu, seu, sua hashtag. E manda ali. Quero ganhar skin, Bruno. Quero ganhar skin. Você manda lá no chat, na live. E você pode ganhar aí a skin. As skins novas do Brawl Stars. Incluindo essa linda. Que eu acho que eu achei a mais bonita. A do vírus 8-bit. Tá linda demais. Então não esquece. Dia 26 de janeiro. Às 5 horas da tarde 17 horas de Brasília 5 horas da tarde Vai ter a live aqui no YouTube Com a distribuição das skins novas do Brawl Stars Então não perde, mano Não vacila, então Duas chances pra você ganhar skins de graça Live doando skins pros inscritos Aqui no Youtube 17 horas no dia 26 de janeiro Cai num domingão, é tranquilo né Ou compra alguma coisa na loja Usando o código Bruno Clash Manda no meu Twitter Manda no meu Instagram E eu vou dar pra vocês skins em troca aí como um agradecimento pra vocês Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí Comenta água, que eu tô com uma sede danada. Comenta água aí que eu vou saber que você viu o vídeo até o final e que você vai ficar na live aqui no dia 26, beleza? Então é isso, muito obrigado de coração. Tamo junto, galera, é nóis, nos vemos em breve. Tem sneak peek 2, hein, cuidado, eu não perderia os vídeos não. Tamo junto, é nóis, um abraço, Falou.